Oi, o meu nome é Caio Adriano Silvano e esse vídeo para a 28ª semana de Iniciação Científica da Universidade Federal de Santa Catarina é referente à minha pesquisa entre 2017 e 2018. Eu estive sob a orientação do professor Décio Krause, que é vinculado ao Departamento de Filosofia, ao Núcleo de Epistemologia e Lógica e ao Grupo de Lógica e Fundamentos da Ciência. Bom, o título adotado foi Aspectos Lógicos e Ontológicos da Física Quântica e a temática principal é uma discussão sobre a identidade na física. É um questionamento sobre a necessidade ou não de se manter o conceito intuitivo clássico de identidade quando o objeto de análise são os entes estudados pela física quântica. Esses entes têm dimensões muito pequenas e apresentam comportamentos bem contraintuitivos que são estranhos aquilo que nós esperamos observar nos nossos cotidianos. Assim, então é pertinente uma análise daquilo que os envolve. Na lógica clássica, usual, vale o princípio da identidade dos indiscerníveis. Ele diz que se duas coisas são iguais, se elas são indistinguíveis, elas então são idênticas. Mas nesse sentido, identidade significa que não são dois ou vários objetos, mas só um. Isso pode parecer estranho mas nós costumamos pensar que entre duas coisas, principalmente as macroscópicas, nós sempre encontraremos alguma diferença. Em princípio, se são duas, então não são perfeitamente iguais. E essa propriedade é válida também na teoria de conjuntos e na matemática usuais, que são aquelas que nós utilizamos para dar suporte às nossas ciências. Então, esse parece ser um problema, uma inconsistência entre a matemática utilizada para fundamentar as nossas teorias físicas e as nossas próprias teorias, porque elas descrevem as partículas existentes e, nos nossos modelos, nós devemos admitir que existe a indistinguibilidade. Inclusive, para que as estatísticas quânticas é, reflitam matematicamente aquilo que nós observamos de forma empírica, nós devemos admitir que existem objetos indistinguíveis, porém, que não são um só, que não são o mesmo. E outra possível inconsistência entre as teorias físicas e a sua matemática subjacente é o fato de que os espaços topológicos utilizados na formalização mais recorrente da física quântica possuem uma propriedade que os caracteriza como espaços Hausdorff, ou espaços separáveis. Isso significa que, dados dois pontos, quaisquer no espaço, as suas vizinhanças são disjuntas. Então é possível descrever duas bolas abertas em torno de cada um desses pontos de forma que elas não se interceptam. E isso vale para quaisquer dois pontos do espaço. Só que isso parece não ser coerente com aquilo que ocorre no âmbito da mecânica quântica, porque as distribuições de probabilidade podem se estender por todo o espaço então não existiria essa disjunção absoluta. Mas então, o que fazer? Bom, a física aparentemente funciona muito bem, então não seria muito sensato sugerir que nós abandonássemos ou tentássemos reconstruir a física do zero. Mas uma alternativa um pouco drástica também, só que menos drástica, é adotar uma outra matemática, uma que não acarrete nessas inconsistências e que nos permita descrever mais adequadamente os sistemas físicos, em especial aqueles que são estudados pela física quântica. E uma dessas matemáticas é aquela baseada na teoria de quase conjuntos. Ela pode ser ontologicamente mais adequada porque descreve os microobjetos, aqueles para os quais a noção de identidade não é aplicável, não está definida. São os não indivíduos mais compatíveis com os entes da física quântica. São aqueles que mesmo tendo todas as propriedades iguais, sendo indistinguíveis e indiscerníveis, não são o mesmo, não são idênticos, podem ser vários. Esse é um tema que ainda vai suscitar muita discussão, e um próximo passo é aplicar a teoria de quase conjuntos a sistemas físicos envolvidos nesses fenômenos bem contraintuitivos, como os pares de Cooper, que são relacionados à supercondutividade, e também os condensados bosônicos. Essas aqui são as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.